Pelo amor de Deus, bota a coisa na sua cabeça, não dá pra discutir com os caras. Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você não, meu irmão. O time dos caras vale dez vezes mais que o nosso. E você tá falando que nós contratou oito? Quando eu tô oito, um! Me fala um que presta, porra! Felipe Basto, uma merda, nem esporte, quer é? quem é esses caras que nós contratou ninguém quer, porra! Nós só pega nem o que não quer, porra! Bruno César! 102 quilos, pô, pesadão, se fosse bom o Sérgio Kinego ia liberar ele pra nós, sem pagar nada, ah, senão nós nosso, senão eu queria ir pro outro time, pô, acorda, nem não adianta discutir com o no momento, não, estamos na merda, ah, os caras não ganharam nada, ok, nós também não ganhamos, os caras ficaram segundo no Brasileiro, na qual caiu, porra, você Você tá maluco, vai discutir pra quê, vai ser zoado, cala a boca, quieto, cara. Os caras contratou um. Foda, contratou oito. Nenhum prestou, meu irmão. É melhor. Os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro. Nós não ganhamos nada, somos pobres. Me responde uma coisa. Você prefere ser pobre e triste ou oh, triste e rico? Rico viaja. esquece a pobreza, os caras aí. Gabigol. Aí a felicidade dos caras. Os caras contrataram Gabigol. Meteu três da gente dentro do Maracanã. Porra! Acorda, caralho! Oxi.